Graça e paz irmãos, é mais uma vez uma honra estar aqui no púlpito ministrando sobre o estudo da palavra direcionada à igreja através da inspiração da qual vem do nosso Deus. Aprovei a ele que estivéssemos aqui mais uma vez e o tema que hoje nós escolhemos para... Trazer à igreja se refere sobre as lágrimas que curam. Esse foi o tema que Deus inspirou ao meu coração para que nós pudéssemos hoje estar compartilhando com os irmãos. E o nosso textuário, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11 e no verso 35 que diz assim a Santa Palavra, Jesus chorou. O tema que hoje nós trabalharemos, como falei, são sobre as lágrimas que curam. O que é essa necessidade fisiológica que é inerente a todos os seres e nós vamos comentar sobre por que Jesus chorou, quantas vezes e por quê. Assim como diversos milagres não foram explícitos na Bíblia, as vezes que Jesus chorou também, a creio, devam ter sido muito mais das quais estão descritos na Palavra. A Bíblia, ela registra que ele chorou em três ocasiões diferentes. Esse fato demonstra que ele sentiu pessoalmente a profundidade e a identificação do sofrimento humano. Vejamos o que diz em Filipenses, no capítulo 2, dos versos de 6 a 7. Pois ele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 o mover de Jesus na terra como figura humana, a palavra diz que ele se esvaziou de si, tomou forma de homem e aí exerceu o seu ministério, as três vezes que nós vemos esse relato na Bíblia, a primeira foi no túmulo de Lázaro, conforme lemos no nosso textual, naquele momento em que a passagem nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por Ele glorificado. Certamente que ele sabia que Lázaro logo estaria vivo. Então, porque era para isso que ele tinha ido a Betânia. Nós conhecemos a situação onde Marta e Maria chamam a Jesus para que viesse ter com ele a fim de que a sua enfermidade fosse curada. E a história nos relata que ele se demorou, e quando chegou, Lázaro já estava morto, já havia sido enterrado. Mas diante disso, nós percebemos que o fato de Jesus ter chorado naquela ocasião, não era pelo motivo de Lázaro estar morto, porque como nós falamos, foi para esse motivo que Jesus foi a Betânia. Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. E nessa ocasião, talvez, ele estivesse chorando porque ele estaria chamando o amigo de volta do céu para este mundo. Este mundo perverso, onde um dia Lázaro teria que morrer outra vez. É possível também inferir uma outra razão nesse contexto, porque Jesus chorou. Jesus poderia estar triste pelo fato da morte ser resultado do pecado de Adão e Eva e essa consequência é inevitável. Eu creio que Jesus diante do túmulo de Lázaro deve ter feito, se não estas, algo parecido com estas considerações porque ele sabia do poder que ele tinha sobre a morte, mas talvez ao ver ali aquela situação, como dissemos, ao lembrar que teria que ressuscitá-lo, para que ele voltasse do céu. Irmãos, uma notinha de rodapé aqui, o dia que eu me for, não orem para que eu volte, Apenas eu gostaria que orassem se eu tivesse me desviado e Deus me desse mais uma oportunidade. Mas caso contrário, não. A segunda situação em que Jesus chora novamente, é quando Ele ia chegando em Jerusalém e pelo fato da cidade ter desprezado o tempo da visitação e essa passagem se encontra em Lucas no capítulo 19 dos versos de 41 a 44, que nos diz assim a palavra, quando ia chegando, vendo a cidade chorou e dizia, ah se conheceras por ti mesma ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora diante, oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados, te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A segunda vez que a Bíblia nos relata em que Jesus chora, exatamente quando ele ia chegando em Jerusalém. Nessa ocasião a palavra nos diz que Jesus chorou publicamente em voz alta, como era de costume daquelas pessoas que eram pagas para prantear em velórios. É isso, não é uma novidade não. Desde aquele tempo já se fazia o uso desse hábito. Muitas pessoas eram pagas para chorar nos velórios. Né? Talvez principalmente daqueles que não tenham sido muito bons. Então para dar um pouco de emoção no velório. Né? Não foi o caso de Jesus Aqui a palavra está se referindo que ele chorou em voz alta, como era de costume. Foi um choro com soluços e gemidos. Ele sofreu uma profunda angústia expressada por sinais de ais, gemidos e dor. Ele via coisas que os outros não viam a futura destruição de Jerusalém, e ele percebia que todos os seus esforços, para reverter essa tragédia, haviam sido rejeitados, só o arrependimento e a aceitação, de Jesus como Senhor e Salvador, poderiam evitar o arrependimento, poderiam evitar a destruição, melhor dizendo, ele via que Jerusalém, Deixou passar esse tempo de visitação. Ele via celebrações religiosas vazias e sem espiritualidade. O templo havia se tornado um covil de ladrões e aproveitadores. A cidade ela estava cheia de pessoas comemorando festas, mas o coração do povo estava pesado com os fardos da vida e os seus pecados olhando o futuro Jesus via o inevitável o julgamento que iria vir sobre a nação a cidade e ao templo a rebeldia, a presunção elas ocultaram dos olhos do povo as condições para obter em paz nos anos 70 depois de Cristo, a história conta que o exército rodeou a cidade por 143 dias, o templo foi incendiado e destruído. Milhares foram levados como escravos e outros tantos foram mortos. E isso aconteceu porque o povo não levou em conta a visitação de Deus. Como diz a palavra em João 1, 11 veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A terceira situação em que nós vimos esse relato sobre o choro de Jesus, foi quando ele estava prestes a morrer. Conforme nos diz a palavra em Hebreus 5, nos versos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 sobre o choro de Jesus. Nesse momento, eu creio que a sua alma estava aflita por causa dos aspectos dessa morte. Ele não havia conhecido a mancha do pecado, nem experimentado a separação da comunhão com o Pai, mas o Pai teria que se afastar dele para que ele pudesse morrer. Jesus estava prestes a sofrer tudo ao assumir a culpa da humanidade. Seria impossível Jesus experimentar a separação do Pai sem sentir dor. Jesus deu passos firmes e decisivos rumo a sua crucificação e morte, e isso exclui completamente o pensamento de que ele queria escapar da morte física na cruz. Feito a consideração a respeito dessas três oportunidades, que a palavra nos relata sobre o choro de Jesus eu convido agora você a fechar os teus olhos e elevar o teu pensamento aos céus através do Espírito Santo que você possa encontrar em Deus aquilo que Deus tem proposto hoje para o meu e para o teu coração oremos em nome de Jesus Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra teu nome é santo Senhor e nós te louvamos pela graça que nos concedeste através da salvação pelo ato em que Jesus teve Senhor ao tomar na cruz todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E hoje, Senhor, quando estamos aqui, diante da Tua igreja, falando, Senhor, sobre aquilo que Tu tem proposto ao nosso coração, sobre as lágrimas que curam, que Teu Espírito Santo possa encontrar em cada um de nós, Senhor. A resposta que tu traz, através do estudo desta palavra, nessa tarde. Em nome de Jesus, A assim Senhoramos. Amém. Chorar faz muito bem. As lágrimas, elas aumentam a sensação de felicidade, e diminuem a dor, chorar faz bem para nossa saúde mental, seja de tristeza ou em libertar sentimentos que estão engarrafados, na selva irmãos em que nós vivemos, as pessoas hoje profetizam que nós temos que ser fortes, e é assim que os adultos vão desaprendendo a chorar, como se o choro fosse um sinal de fraqueza. Chorar faz com que o corpo entre em equilíbrio e tenha a função de gerenciar o estresse. É importante para que nós possamos voltar ao nosso estado mental basal. A vulnerabilidade que o choro transmite, ela pode ser benéfica, pois ela indica que nós precisamos de ajuda. E dependendo da situação, pode até mesmo nos salvar de algo pior. O choro faz parte da nossa realidade, desde quando nós nascemos, para expressar os nossos sentimentos. A criança nasce, a primeira coisa que se espera que ela faça é chorar. E uma frase que muito nós ouvimos, eu pelo menos quem é mais ou menos da década, quem nasceu na década de 60 deve ter ouvido muito isso, a nossa cultura de tempos em tempos vai se transformando na maneira de educarmos. E, mas essa é uma prática que até hoje não é incomum nós vemos situações do tipo se você não parar de chorar agora eu vou te dar motivo para chorar quem já não ouviu ou não disse uma frase similar esse tipo de atitude além dele conter ameaças, ele desestimula que as crianças expressem as suas verdadeiras emoções. Chore quando tiver vontade, independentemente do que os outros vão pensar. Esteja triste ou alegre, viva esse momento em todo o seu potencial, porque ele vai fazer bem para a tua saúde. Já diz o Salmo 30, no versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tão certo como um dia depois do outro. A noite, ela não dura para sempre. Saiba esperar. Acredite, Deus nos fortalece através das lágrimas. Por que nós choramos quando nós nos emocionamos? As lágrimas emocionais, elas são as que têm levado a libertar as tensões internas. E elas não devem ser suprimidas por vergonha. Em 1872, Charles Darwin, considerado o pai da teoria do evolucionismo, escreveu que o choro é um incidente tão sem propósito quanto a secreção da lágrima provocada por um golpe exterior ao olho. O que ele está querendo dizer aqui? A lágrima é uma coisa tão sem sentido, tão sem propósito, igual como se eu tomasse uma pedrada ou um cisco caísse no meu olho e cai aquela lágrima como defesa. Charles Darwin um homem ovacionado por muitos, também teve o seu momento de loucura, digamos assim. O exager, a exagerada busca de conhecimento, ela não pode te fazer sucumbir à sensibilidade. ele desvalorizava a, capaci a capacidade emocional deste processo fisiológico, ignorando que envolve o sistema límbico localizado no cérebro e é responsável pelas emoções. E eu fui pesquisar sobre a lágrima. E olha o que eu encontrei, irmãos. Este sistema límbico é ele que estimula o processamento de substâncias como a noradrenalina e a serotonina que levam o sistema nervoso autônomo, o SNA. E esse sistema SNA apresenta duas divisões, simpático e parasimpático. O simpático ele é o responsável pela alteração no organismo em situações de estresse, de emergência, é, é o que te prepara para as reações de lutas e fugas. E o parasimpático, ele tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma. Fazer com que o indivíduo volte ao estado que ele se encontrava antes da situação estressante. E a comunidade científica ela tem acompanhado a teoria de que a identificação de uma vulnerabilidade no outro é a chave para criar empatia e compaixão. Através das lágrimas nós expulsamos do nosso organismo o magnésio e outros químicos, químicos que ajudam a reduzir o estresse e a dor. O magnésio Magnésio é um mineral que afeta o humor. Quando choramos, nós respiramos fundo, reduzimos o cortisol, que é conhecido pelo hormônio do estresse. E através dessas situações em que como a gente leu, de conhecimento científico a respeito da lágrima, nós conseguimos perceber a utilidade que a lágrima tem na nossa vida. E por que, que eu falei todas essas coisas? Me chamou a atenção sempre, porque Jesus sendo Deus, ainda que vivendo como homem, Resolveu experimentar todas essas emoções, todas essas sensações. Jesus quer nos ensinar nessa passagem os benefícios que o choro traz ao nosso estado mental. Jesus quer nos colocar aqui que as lágrimas elas também fazem bem. Então aquela sensação de que você tinha, de que não, ah, sou homem, não devo chorar. Porque nós homens somos ensinados assim, não, o homem não chora. Né? Por que que o homem não chora? Existe uma certa vergonha em chorar em público. Essa capacidade humana, ela pode ser encarada como uma fraqueza. E os homens tentam de, de todas as formas, disfarçar, fazer contenção, né? Aquela coisa, não, eu não estou chorando, é só um cisco que caiu aqui no meu olho. Né? Quem, quem já não fez assim? Quem já não se emocionou por um momento... Ou respirou fundo. Deu uma olhadinha para o lado. Para não deixarem que os outros vejam as tuas lágrimas caírem. Há uma tendência masculina. Para trabalhar em áreas mais técnicas. Onde as emoções estão menos presentes. Do que nas profissões de assistência. Por isso que as mulheres também pelas diferenças hormonais, justifiquem a capacidade de expressar o choro e as lágrimas com maior frequência e facilidade. A mulher ela extravasa as emoções sem problema ou vergonha de fazer. Chorar, irmãos, não é humilhação. Chorar é renovação. É revigorar o organismo para as batalhas, é fortalecer a alma para os enfrentamentos espirituais, é ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus. E como já dissemos outras tantas vezes, que Deus um coração quebrantado e contrito não despreza. Muitas vezes, as pessoas, elas vão tentar de várias maneiras te desconstruir, te desqualificar, mas Deus quando te promete, Ele é fiel e Ele honra todas as suas promessas. Deus, Ele ouve até as lágrimas que você não chora. Um... Um psiquiatra muito famoso, chamado Henry Maudsley, disse certa feita, a tristeza que não encontra escape nas lágrimas, pode fazer outros órgãos chorar. As pessoas que não choram, elas experimentam sentimentos mais agressivos como a raiva ou a ira. Eu certa feita disse que a Bíblia, ela nos exemplifica tudo o que precisamos saber. E como eu citei nesta vez, não há situação que você não possa ter uma forma exemplar de ter uma conduta adequada dentro do teu viver. E aqui nesse texto do qual Deus nos inspirou para colocar diante da igreja hoje, irmãos, sobre as lágrimas que curam. Foi exatamente as três situações aonde Jesus chora. Expressa o seu mais alto grau de humanidade e empatia pelo seu semelhante. Ele poderia mudar todas as três situações. Mas ele viveu na íntegra em obediência a Deus, cada uma, daquelas situações, ainda, que por experiências diferentes, em momentos diferentes, e os motivos sejam também diferentes, mas ele não deixou de viver, este momento, de exercer essa função fisiológica, que é o chorar. Eu quero te perguntar, nessa tarde, quando foi a última vez, que você chorou diante de Deus? Quando foi a última vez, que você se derramou, e extravasou totalmente, as tuas emoções de uma forma clara, sincera, como nós diríamos, lavei a alma. Deus, através dessa palavra, meus queridos, Ele está querendo nos estimular a usarmos também desse recurso, porque como dissemos, a tristeza que não encontra escape nas lágrimas. Ela pode fazer outros órgãos chorar. Para finalizar. Uma vez o pastor John Piper disse que a vida dos santos, não é uma linha reta para a glória, mas eles chegam lá. A vida pode te dar muitos momentos difíceis, mas creia que você irá chegar. E para isso, exerça Todos os recursos que você tem. Como um ser humano. Diante de Deus. Para aliviar essas tensões. Para equilibrar o teu estado mental. Chorar não é vergonha, irmão. Não importa a tua idade. Mesmo no culto. São incontáveis as vezes em que eu me derramo diante de Deus, quando venho prestar um culto. E saio aliviado. Não tenha vergonha. Chore. Faz bem. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa palavra se encontra nos Salmos 30, versículo 5. Para encerrar, este breve momento em que nós tivemos no estudo da palavra, falando sobre as lágrimas que curam, e exemplificando os três momentos em que Jesus exerceu Dessa função, que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e fazer com que você se liberte das coisas que, ainda de alguma forma, tem impedido que você exerça essa liberdade que o Espírito Santo quer ao tomar conta da tua vida poder fazer todas as mudanças necessárias existem aqueles quartinhos secretos lá no profundo que nós temos que muitas vezes não falamos não comentamos, reprimimos esse é o momento de você se derramar diante de Deus chore porque chorar faz bem Deus abençoe a tua semana. Deus possa fazer com que você reflita sobre o que, que aqui foi comentado. E que o Espírito Santo possa exercer na tua vida as mudanças que são necessárias. Para que você possa crescer no conhecimento e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais nós esperamos você aqui, na nossa sala de oração. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Amém.